É bem comum encontrar aqueles que amam as coisas e odeiam as pessoas, mas o que é que foi que Jesus disse para a gente fazer? Lá no capítulo de Mateus 22, a gente encontra Jesus dizendo que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. E esse lance de amar as coisas acima das pessoas é uma coisa muito comum quando a gente percebe as disputas que existem por trás das heranças. Isso que também remete àquela parábola do filho pródigo, em que Jesus contou que o filho mais novo pede herança sem que o pai dele tivesse falecido. Mas esse problema de amar as coisas demais acontece em coisas que ficam um pouco ocultas no nosso dia a dia. Por exemplo... Existe uma fala que é bastante comum, que acontece tanto nas empresas quanto nas escolas, e às vezes até em algumas igrejas, que é aquela fala dos supervisores. Tenha mais respeito com a instituição, hein? E o que é uma instituição, no final das contas? Será que a gente pode dizer que ela é um prédio? Que ela é um número de CNPJ que tem uma inscrição pública? Será que ela é um logotipo, uma marca ou uma faixa com um nome bem bonito? Quando as pessoas me chamam para respeitar uma instituição, na verdade, elas estão me convocando a amar mais as coisas do que as pessoas. isso explica porque eu estou gravando esse vídeo hoje. Chega um momento da nossa vida que não dá mais para tolerar esse tipo de autoritarismo ou inversão de princípios fundamentais. Que é aquele lance que a gente vê em alguns jogos esportivos e também dentro de algumas escolas, que é a cerimônia em que costuma-se passar o hino nacional e todo mundo tem que ficar de pé num sinal de reverência ao país. Mas aí eu te faço uma pergunta. O que é o Brasil? Não é uma instituição? Ou o Brasil são pessoas? Alguém poderia dizer que essa tal de pátria amada, idolatrada, é a nossa mãe gentil. Mas isso só se for a sua mãe, porque a minha não é. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que é muito comum encontrar esse comportamento de coisas que são valorizadas acima de pessoas e que às vezes até tomam personalidades, mesmo continuando a ser coisas físicas. Isso que poderia ser um prédio ou um território geográfico. E se em algum momento você lembrou de alguma coisa a qual tem sido dada mais valor do que para as pessoas, então faz um comentário aí nesse vídeo. E se você gosta desses assuntos a respeito de espiritualidade versus mundo, então dá uma olhada nessa live que a gente gravou a respeito da vida de um cristão. E a gente se vê nas próximas palavras. Falou!